É transtorno. Transtorno não é uma doença física, né? É doença emocional. Que pode causar outras doenças. E como a Pri perguntou se é vício? É vício. Mas todo vício causa o quê? Transtorno e doença. Quem aí tem pensamento repetitivo? Pode escrever. A gente lê, fala, eu tenho, Armin. Eu quero saber quem não tem, né? É, mas o pior do pensamento repetitivo. Agora sim, vamos lá. São aqueles pensamentos de terror. Mas, Armin, o que é o pensamento de terror? Pensamento de terror é quando você. Só tem pensamentos esquisitos, como dizem. Ah, mas são pensamentos que me atormentam. Eu converso com alguém, por exemplo, aqui com você, com o pessoal que tá aí no Instagram, com quem quer que seja, eu tô sorrindo, mas lá dentro, né, tá assim, nossa, que pessoa estranha. Ai, credo, não vou confiar nessa pessoa, não. Gente, deixa eu me proteger. Sabe quando a pessoa faz assim? Ó, quando a pessoa faz assim, faz assim, ela olha lá pra cima, ela tá tendo pensamento. E é sobre você, viu? Porque quando ela tem o um pensamento repetitivo, conversando com você de outras coisas, ela faz assim, ó. Ela tá procurando as coisas lá. Olha o olho, olho. Ela tá procurando as informações. Aí ah, ontem eu vi a Belinha com aquele cara que eu gostava, a filha da mãe, ela fingiu que não me viu. Ela tá lá e você tá falando outra coisa. Tem alguém que tá perguntando alguma coisa aí, Pri? Eu não enxergo direito? A Ilane falou ah. assim, eu tenho e tento substituir por pensamentos positivos, porém percebo que retorna ao mesmo ponto, como uma em... Encanação. Como encarnação. Pois é, não adianta que ele substitui o pensamento negativo por um positivo. Porque o positivo, se ele existisse, o positivo ele não tá nem repetitivo. É bom eu ficar repetindo toda hora. Como você é linda, Pri. Como você é... Por que eu preciso falar isso para você? Você tá bonita hoje, tudo bem, é uma coisa, nossa, você tá bem hoje, Tá legal, né? Ah, mas você tão tá bonita. Uma vez eu falo, pô, uma pessoa bonita, chega. Pessoa que fica repetindo muito isso, ela não quer mostrar quem ela é e o que o pensamento dela pensa naquele momento daquela pessoa. Por exemplo, as pessoas preconceituosas, pensamento repetitivo, quer ver? Ela vê uma pessoa que ela fala, ai, eu não imagina, ela abraça e beija, e ela tá assim, ai, ah, cheguei em casa, vou tomar um banho. tirar, ai, deixa eu me lavar. Né? Por que que você tenta substituir o pensamento negativo pelo positivo? Por exemplo, você pensa assim, ah, eu acho que aquilo não vai dar certo. Vamos pegar esse ponto agora, né? Não vai dar, as coisas pra mim não dão certo, não funciona, só funciona para o outro. Vem aquela pessoa, eu faço muito melhor as coisas do que aquela pessoa, aquela pessoa é a boa, eu sou a ruim. Eles veem, o outro não me vem. Então eu vou ficar começando, vou começar a substituir. Peraí, eu vou pegar o meu frontal, vou fazer uma tela. E vou substituir o negativo pelo positivo. Ah, eu sou melhor que aquela pessoa. Você tá pondo a pessoa no teu jogo, né? Eu sou melhor. Não, para mim não existe disputa com ninguém. Você já tá pensando em disputar. Ah, mas não, eu, eu, não, eu não sou competitiva, não. De jeito nenhum. É competitiva. Por que que você precisa afirmar o que você não é? Quando você não é aquilo. Me fala. Os seus pensamentos negativos, eles te levam a um problema chamado transtorno de falta, uh, de ficar pensando lá, de saber o que você quer, a pessoa ela, ela não consegue se fixar em nada. Porque o pensamento dela não permite e ele começa a entrar numa ansiedade, numa ansiedade que ele fica recorrente e ele não para de voltar no ponto original. Então, a pessoa, ela fica completamente fora da casinha e quando ela está fora da casinha ela não quer entrar na casinha, porque a casinha submete a ela a ter reflexões, submete a ela a ter um procedimento diferente. E a pessoa, ela, não, ela é crítica, ela não consegue ver coisa boa no outro. Ela não consegue confiar nela, ela não consegue confiar nas coisas boas que ela tem. Ela projeta muito ela no outro. A Elaine aqui tá perguntando aqui ó, tá falando de novo. Desconfio do meu marido, né? Desconfio do meu marido. Eu tento acreditar e ver os pontos positivos. Quer dizer, você veja bem, Elayne, eu vou falar para você e para todos que estão aqui. Quando você tem um pensamento que você chama de negativo, você precisa aprender a lidar e tirar esse pensamento. Porque a pessoa que já está num pensamento bom, positivo, ela não fica pensando em transformar o negativo em positivo. O negativo não vai para ela Vai existir uma realidade Por exemplo, se eu vejo uma pessoa Na rua pegar e jogar uma casca de banana No chão Eu não vou pensar Nossa, ela não tem consciência Vou vou pensar que é uma idiota Uma pessoa que Sabe, só, só vê O que está na cabeça dela Ela não vê o que os outros Ela quer que todo mundo se, se ferre Lá, escorregando naquela casca de banana É proposital então, a, não vou ficar coitada, ah, é uma idiota, é porque não sei, sabe? Não, não vou, vou transformar aquela pessoa em positivo. A atitude dela, não a pessoa, mas a atitude, se a atitude dela foi aquela, é porque ela não merece nem a minha consideração. Para que, que eu vou pensar numa pessoa que tem esse tipo de transtorno? Então, o que, que acontece com pensamentos repetitivos? A Denise está dizendo assim, além de pensar, eu falo e não consigo ficar sem falar. É, leva a pessoa a falar sozinha porque está brigando o tempo todo com aquela pessoa, né? Então é assim, porque o pensamento repetitivo é assim. Gente, eu, quando eu era criança, olha um pensamento repetitivo. Ah, ela, ela vê muito em figuras, ela vê muito em imagens também, né? Ela vê o dia que o pai ou a mãe deu aquela surra nela injustamente, porque a amiguinha foi falar, porque a vizinha falou, qualquer coisa desse tipo, e a mãe pegou, catou e pá, bateu. Cada vez que ela vê uma situação semelhante, ela lembra daquilo. Eu tenho isso porque um dia minha mãe me bateu. Tá, vocês sabem o que foi isso? por que, que não resolve? Não, aquele pensamento fica corroendo a pessoa, aquele pensamento vai comendo e o pior é que aquele pensamento repetitivo ele vai trazer outros, qualquer situação que ela vir que remeta a ela, se ela vir um chinelo, se ela vira uma coisa assim agressiva, ela vai lembrar de quando ela apanhou e ela vai justificar a dor que ela tem naquele ponto do corpo foi ocasionado por aquela pessoa numa condição de trauma. Ela pensa em trauma. Outro pensamento repetitivo. Porque ela, até a pessoa fala assim, sozinha e rapidamente, por quê? Porque é uma coisa assim, Uh, constante, né? É, é uma coisa assim, ela precisa brigar ouvindo a voz dela dentro dela. né? O caso da Denísia. E esse caso é de muitas pessoas. Ela, ela vai brigar com aquele pensamento o tempo todo. Quantas pessoas você quantas pessoas você não vê você uh, uh, que... Não vê que trazem esses pensamentos uh, recalcados, esses pensamentos de ignorância em relação à outra, aqueles pensamento repetitivo. Uh, eu vou ter que falar de novo com aquele, com aquela besta. Eu vou ter que falar de novo com aquela pessoa. Eu vou ter que falar de novo com esse, com aquele. Eu vou ter que falar de novo, falar de novo, falar de novo. E a pessoa começa a ficar totalmente fora da casinha, fora de sintonia, fora dela. E, e, e esse fora dela vai levando ela a repetir aquelas maldades que existem na cabeça dela. Ela cria um mundo de fantasia. Então, qual é esse mundo de fantasia? Ah, meu sonho, o pensamento repetitivo. Meu sonho dourado, o negativo, tá? Vou falar do negativo. Meu sonho dourado era ver fulano se ferrando. Meu sonho dourado era ver aquela pessoa rastejando porque ela fez aquilo pra mim. Meu sonho é ver aquela pessoa assim, assim, assado. Só que esse pensamento tá dentro da pessoa. É o um pensamento repetitivo negativo, por que que eu não fiz isso antes? Porque se meu pai não tivesse, né? Se não tivesse casado, se não tivesse feito isso, a pessoa, ela repete aquilo. E outro pensamento repetitivo negativo é assim, é o transtorno. Será que eu apaguei o fogão? Se eu desliguei o fogo? Será que eu apaguei a luz? Gente, eu não vou esquecer nada. Deixa eu abrir minha bolsa, vou ver tudo que tem lá dentro. Será que o outro que vai vir aqui vai botar olho? Será que, será que, será que... Ai, meu Deus, eu estou esquecendo disso. O pensamento repetitivo esquece disso sempre, que não sabe do que esqueceu. Não é isso? Agora, quando você tem um pensamento repetitivo... Ivone, eu tenho uma vizinha que repete muito e não muda. E hoje em dia estou evitando... A Ivone falando, é melhor mesmo você evitar, senão você vai ficar doidinha igual a ela. Sabe, de tanto ouvir, você vai ficar com tanta bronca dela, que você vai ouvir a voz dessa mulher dentro da tua orelha. A tua cabeça vai trazer a mulher, cada vez que alguém começar a falar um pouco mais com você, você vai ver a mulher de novo, a imagem da mulher lá na tua cara. Sabe por quê, gente? Pensamento repetitivo, ele tem imagem. Ele traz aquela imagem, ele traz a pessoa, ele traz a situação. Aí a pessoa fala assim, Ai, faz tanto tempo que eu estou com vontade de comer sonho. Uhum. No dia seguinte, ela faz tanto tempo. Vai e compra o raio de sonho e come de uma vez. Mas ela come o sonho, ela tem vontade de comer outra coisa. São pessoas que estão de mal com a vida. A Ilane está falando, já esqueci o forno ligado. Lógico, onde você estava? No pensamento, você está no pensamento, você esquece tudo. E tem pessoas que o transtorno é fazer voltar 20 vezes para ver se esqueceu. Ela não esqueceu o forno, mas ela esqueceu outra coisa, às vezes. São pessoas que não confiam nelas. São pessoas que não têm metas, não têm objetivo. Né? Elas, o, a palavra que eu estava procurando é concentração. As pessoas não têm concentração, elas não têm uma iniciativa. O pensamento repetitivo, normalmente, ele pode causar fobias terríveis. Por quê? Imagina a pessoa ter transtorno, é, críticos, né? Com a crítica. Ela vai numa festa, ela fica olhando todo mundo. Aí vestido da outra, nossa, aquele marido lá, que lindo, né? Mas com aquela mulher horrorosa. Nossa, olha aquela tonta, tá com aquele cara, transtorno de pensamento. Ao invés ela curtir a festa, ela tá vendo os outros. Então, aos poucos, essa pessoa, ela, ela fica tão agarrada nessas ideias, que ela faz o quê? Ela vai começando a sair, ela começa a criar fobias sociais. A Ivone Ferreira está rindo, mas é verdade. A pessoa não fala, porque você é assim, Ivone, não vai me falar que você é assim, hein? Porque ela se encontrou em alguma coisa, né, Ivone? Mas isso acontece. Aí, são pessoas, sabe, que precisam criticar. Elas precisam criticar. Então, o pensamento delas na conversa é só crítica. E como elas criticam os outros, elas criticam a elas. A pessoa que tem pensamento repetitivo, será que o outro vai chegar? É, é que a minha vizinha é assim, é, é tudo a vizinha dela, ó oh, Ivone, Ivone. Então, é a vizinha, é não sei o quem, é esse, é aquele, e, e no fundo, não é a vizinha, esse, aquele. É, por que que você ouve sua vizinha? Porque você gosta. Se você não gostasse, se você não fosse criticá-la, você não ouviria ela. Ela começaria a falar, você fala, ai, tá bom, querida, fui. Ah, eu tô com uma pressa hoje, meu amor, não posso ficar. E vai. Não, mas você fica lá ouvindo, né? Pra que que você ouve. Você quer ver qual a novidade que vem? Não vai vir novidade, vai ser sempre a mesma coisa. Sabe por que o mundo dela é desse tamanho? Ela não conseguiu... Desconstruir o mal. Ela só construiu e alimentou o mal dentro dela. Não é a maldade. Eu estou falando das coisas ruins que aconteceram com ela. Então, isso passa a ser um transtorno com o tempo. Isso pode levar a pessoa com o tempo, gente, a ter sabe o quê? Alzheimer. Caduquice. Né? Antes era caduquice, agora é alzheimer, mas não é mais caduquice porque pessoas novas já estão com alzheimer. Porque o, o cérebro dela parou de funcionar para outras coisas. Todo o sistema neural dela está voltado para repetição. Ela não vive o novo, ela não vive o que é bom, ela não tem projetos, ela não tem concentração. Ela é uma pessoa totalmente agitada, ansiosa. O pensamento dela vem, bloqueia o que ela quer fazer e fica no repetitivo. Por exemplo, a pessoa gosta de pintar, mas ela não vai poder pintar, porque ela não tem tinta, não tem, não tem lugar para pôr ela, os trocentos quadros que ela vai fazer. Ela não tem nada disso. Então, o que ela fica? Ah, eu gostava de ser uma artista, de pintar, ela conta para todo mundo isso, conta o tempo todo para ela, ela projeta aqueles quadros na cabeça e fica parada olhando, na projeção. Esse tipo de coisa impede que a pessoa vá para frente, impede que a pessoa cresça, impede que a pessoa curta, impede que a pessoa né, ela chegue numa, numa, numa condição mais... Uh numa condição mais frequente, numa condição melhor de vida, né? a pessoa ela joga toda a ansiedade dela nos pensamentos quadrados, nos mesmos pensamentos. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Né? Eu vivi isso e, e foi uma coisa assim muito interessante. Hoje eu vou contar. Eu devia de ter uma, por volta de uns 14 anos né Eu tinha dois irmãos que, que já faleceram, muito jovens, todos dois. Eu também tenho uma vizinha assim que, que me afastei, estou me sentindo mais leve. Ah, depois eu vou contar o caso de uma vizinha minha também, o que aconteceu. Mas antes, deixa eu contar esse caso. E eu tinha por volta de uns 14 anos e o meu irmão mais velho namorava uma moça. É, que era de uma turma e ele começou a namorar, ele era mais velho, ele tinha 10 anos a mais que, que mim, né? E ele começou a namorar essa moça e tal, aí depois de um tempo, não sei porquê, eles eram apaixonados, brigaram e, e, e se separaram, tá bom. Ele cortou a, essa moça da vida dele, mas ele gostava muito dela, muito, e ela dele. E aconteceu a separação. Gente, não faz nem, nem quatro anos. Ah, eu sou da... Né, eu conheço o pessoal que, da igreja armênia e tal. E a moça sabia que meu irmão era armênio. Aí eu recebo um telefonema na minha casa da igreja, do escritório lá da igreja, que a fulana de tal, não vou citar nome, foi lá e procurou, sabia se ele sabia onde estava os de Guirmendian, a família de Guirmendian, que ela queria saber do José de Guirmendian, que é meu irmão. A pessoa me ligou e perguntou, isso passado? Gente, eu tinha essa média, 14, 15 anos, deixa eu ver, 10, 20, 30, 40 eu vou parar dos 45, 50, por aí, 45 anos. Você tá rindo? Um pouquinho mais. Aí, eles, olha, veio a fulana, Eu falei, mas esse sobrenome não me é estranho. Até que ela deixou o telefone. Eu falei, eu vou querer saber o que, que é. E liguei. Ai, você lembra de mim? Você ainda era nova? anos. Lógico que eu lembrei. Eles namoravam, o filme e tal. Eu quero saber o que aconteceu com ele. Eu falei, é, meu irmão faleceu ano passado. Tinha feito o um ano que ele tinha morrido. Nossa, não me diga! Eu tenho tanta saudade dele, o que nós nos amávamos, o que nós vivíamos. Tá, tudo bem, você ouve. Aliás, eu sou terapeuta também, né? Tudo bem, tô ouvindo. Dali a pouco ela vira e fala assim, sabe quem foi a culpada de tudo isso? Tua mãe. Eu falei, bom, minha mãe não foi culpada disso. Pelo que eu saiba, eu nem me lembro muito do caso, mas eu me lembro que aconteceu tal, tal coisa. E o meu irmão não quis mais ficar com você. Ela falou, é, porque ele achou que eu estava com outro moço, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, não fale mais da minha mãe, o problema é teu. Não, a tua mãe, ela falou que só podia casar com a Armênia, que só podia isso, só podia aquilo, e envenenou teu irmão. Gente, essa mulher falou tanta coisa da minha mãe, eu bati o telefone na cara dela ela voltou a me ligar. Eu falei, olha, Fulana, se você quiser falar comigo, conversa direito. Eu não vou me recusar em falar com você, você casou, teve teus filhos, mas eu não quero mais ouvir esse papo. Vamos conversar, bater papo, jogar conversa fora, como com todo mundo. Eu estou aqui disposta a porque meu irmão gostava muito de vocês, eu sei, eu tô disposta a conversar, mas sem você falar nada. Ela voltou na mesma tecla, na mesma tecla. Aí eu deixei porque eu queria ver até que ponto ela ia chegar nos pensamentos repetitivos. E ela chegou onde eu queria. Eu falei, olha, você precisa de um psiquiatra, porque só um psicólogo para você não vai dar. Você precisa de um psiquiatra, um psiquiatra urgente. Você está doente. Vocês imaginam quantos anos essa mulher levou destruindo minha mãe na cabeça dela, desconstruindo a vida dela, matou o marido dela, entre aspas, ele morreu, acho que de tanto... Ela, ela, entre aspas, tá? Deixar bem claro. E, e o quanto ela ficava com a cabeça voltada para o meu irmão e talvez isso até afetasse os pensamentos dele, porque existia uma sincronicidade entre eles, isso é muito perigoso, a pessoa fica doente e de repente ela sumiu de área mesmo, sumiu, sumiu, não foi que me bloqueou nada, ela disse sumiu, o que aconteceu com ela eu não quero nem saber, mas eu estou contando essa história para vocês e a outra história foi da vizinha, da vizinha. bom, tem uma vizinha que toda vez, anos, porque eu moro há 42 anos onde eu moro. Aí ela tá, Oi, como é que você está? Ah, eu tô tão ruim, eu tive gripe, eu tô com gripe. Ai, menina, você não... É, ela fala, eu, porque eu tive gripe? Porque... Tudo que era doença, ela tinha. Tudo. Hoje ela tá doente mesmo. E é uma doença, vocês vejam bem, gente. É uma doença que não tem cura. Dando trabalho para meio mundo, com cuidadora, uma pessoa que não tem idade para isso. Uma pessoa totalmente ignorada lá. Como é que pode? A pessoa trair tanta porcariada para ela, como essa mulher atraiu. Então, eu digo agora para vocês, esse negócio de ficar porque eu, eu, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive essa doença, eu tive aquilo. E a pessoa ficar planejando doenças, doenças. Sabe por que, que a pessoa tem um pensamento repetitivo com doença? Porque ela não tem felicidade, ela não tem alegria de viver. Ela precisa encontrar meios de explicar a angústia, o sufoco, o não gostar do parceiro ou da parceira e encarar porque ela não se vira sozinha. Tudo isso esses transtornos que ela vai que ela está passando e que ela não quer encarar vai se tornar no um único transtorno na vida dela a doença mas a doença que não é uma doença física é uma doença de cabeça e a doença de cabeça é a pior que tem porque ela deixa o físico bom a pessoa lógico vai ficando decadente mas tem cuidadora tem tem aquilo vai se alimentando e não consegue fazer mais nada. Então, gente, precisa se ter muita noção do que se deve fazer. Às vezes a pessoa não tem muita noção uh, de que ela está dentro desse procedimento, dentro desses pensamentos repetitivos. Esses pensamentos, eles acabam causando mil problemas para a pessoa, a pessoa, ela começa a ficar endoidecida porque ela não vê novos horizontes. Ela fica enquadrada naquele mundo. Se você tiver pensamentos repetitivos, observe. A maioria tem pouco. Lógico, nós ainda... as pessoas não se trabalharam, elas não conseguiram se desligar de determinadas, determinados traumas, né? As pessoas ainda não conseguiram se libertar de alguns pensamentos, de algumas feridas, de alguns implantes que ficaram. Porém, se você perceber que aquilo é muito repetitivo e que as imagens que você tem são frustradoras, elas, elas provocam angústia dentro de você e são constantes. E aquela angústia, ou aquela ansiedade, aquela agitação, eu preciso, eu preciso, eu, eu, sabe? Observe, só observe. E quando você observar isso dentro de você, faça o seguinte, converse com esta situação. Mas como que você vai conversar com essa situação? Por exemplo, meu nome é menuí agora até vou falar. Meu nome é Hermenuí, o pessoal falava amendoim. Aí eu comecei a ficar com bronca e aquele amendoim ficava na minha cabeça. Vocês querem dar risada? Pode dar. Aí você vai falar para mim: Nossa, lembra quando te chamavam de amendoim? A minha cabeça está falando comigo. Ah, eu tô aqui pensando, meu nome, eu vou falar Menuí, que eu sou Menuí. Meu nome é Armen, né? Que assim, o pessoal me conhece, mas eu não vou falar Menuí. Por que, que eu não vou falar Menuí? Por que, que vai falar meu pensamento? A Priscila tá rindo. Então, por que O pessoal vai começar a me chamar. De alguém Aí eu vou ficar... Hoje eu não ligo, gente, pra isso. Eu não ligo. Sabe, eu vou chegar e vou ficar contando também o mundo. Tô contando agora para vocês porque teve um tempo que eu queria mudar meu nome por toda a lei. Aí depois eu falei, gente, eu não vou ligar. Mas eu já tinha postoar. O pessoal já me chamava por arma e então. tal. Então, pensamentos repetitivos são coisas que remetem a gente até a coisas engraçadas. Se você voltar, é lógico que o dia que você passou por uma queimadura, pegou fogo em algum lugar, uma morte trágica, que você estava do lado, aí aquela imagem fica até você resolver aquilo. né? Mas, nada que possa ficar... 450 horas e você fazendo as mesmas coisas. Tem pessoas que vão e voltam, vão e voltam, voltam... Sabe, você vai pegar, por exemplo, o pensamento repetitivo, quer ver? Você vai para a cozinha e lembra que você não passou a vassoura no quarto. E acontece isso, a Brita tá dizendo que sim. Aí você vai lá para o quarto, pegar a vassoura para a cozinha, vai pegar e passar a vassoura no quarto. Aí você está no quarto, passando a vassoura, você vai lembrar que você não pegou a pá. Aí você vai pegar a pá. Aí quando você vai pegar a pá, você vê que largou o celular, não sei onde que o celular está tocando. Isso te leva a uma desorientação que você fica... Aí, o que, que eu estava fazendo? Onde que eu estava pensamento repetitivo? Por situações adversas, por situações que você se perde... Começa a conversar com você. De que jeito? Agora eu vou dar uma dica. Antes de vir esse pensamento, o que eu estava fazendo? Eu tava... Faz... Mandando um texto, vamos dizer, pela internet, conversando com alguém. Tá. E como que você tá conversando? Eu tô conversando agora com a pessoa e tô com um pensamento repetitivo. Tá. Você já saiu do foco. O pensamento repetitivo vai começar a te deixar com indigestão. O que é indigestão? Vai começar a te irritar. Porque ele não vai vir com coisa boa. Ele vai vir o que você tem que pagar, o que o outro falou, o que o outro deixou. né? Então, esse pensamento vai ficar te incomodando. Aquilo que você sonhou, a, a resposta negativa, as frustrações. De repente, você começa a se alterar dentro de você. Até com a pessoa que você está falando e você não vê a hora de desligar. Já aconteceu isso com você, Brê? Sim. Assim? Sim? Você quer ficar no pensamento, o que, que você faz? Você começa a apressar a conversa com a pessoa, porque você não está nem ouvindo mais. Você não está mais trocando uma ideia com alguém que até é confortável conversar. Observa, você faz isso. Se você fizer isso, você vai dar um comando só. E qual é o comando? Eu estou agora conversando com Fulano. Com Fulano, chega, mas fala lá dentro do seu pensamento. Do jeito que ele está vindo, dê um comando definitivo nele. Vem, a, vem o dia que você perdeu aquele dinheiro, o um pensamento repetitivo. Fala, não, eu não perdi. Eu simplesmente me desliguei e deixei que me levasse o dinheiro. Acabou. Para de ficar projetando o ladrão para você. Entendeu? Porque quanto mais você projetar, mais você vai atrair. Se liberte daquilo. Gente, será que eu esqueci, como disse a Elaine o gás ligado? Antes de sair de casa, fala, eu vou ficar pensando nisso? Não vou. Então agora eu vou olhar duas vezes aqui no gás, todas, sabe, já antecipa o pensamento antes de dar o próximo passo para a porta e não volta mais. Ah, será que eu passei o alarme do carro? Tem gente que eu vejo, que faz dez vezes, para confirmar que pôs o controle no carro. gente. Tem gente que além do controle ainda volta para o carro e puxa a maçaneta. Não faça mais, não faça. Só pense assim, eu apertei, mandei bala e se alguém roubar, tá no seguro. Se eu não tiver no seguro, ninguém vai roubar. Eu não vou ficar projetando isso. E começa a se concentrar no que você está fazendo no momento. Deixa vir o pensamento repetitivo, mas não obedeça a ele. Converse com ele, tipo assim, eu vou te ignorar, só isso. E deixa ele lá. Por exemplo, tem pessoa que tem uma descompensação no quê? Eu conheço uma pessoa, umas duas pessoas assim. Ah, eu chego em casa, tudo bem. Eu coloco a chave na fechadura, me dá vontade de correr para o banheiro e fazer xixi. Aí, mas você tem algum problema de incontinência urinária? Não, não. O tempo todo, estou bem. Mas é chegar em casa... Enfiar a chave, eu não sei de onde eu vou buscar aquele xixi. Eu quero urinar, quero fazer xixi e muitas vezes eu não consigo chegar até o banheiro. Escorre, faço xixi nas causas. Tá. Ao que aquilo te remete a alguma infância? Algum momento onde você tinha tanto medo que deixava escapar o xixi em casa? Porque não podia, era medo de ir ao banheiro, era medo de fazer alguma coisa e agora você se recompensa, não tendo esse medo. Mas tendo que correr para fazer o xixi, é uma das situações. Tem tantas coisas que fazem a gente ter pensamentos repetitivos, atitudes repetitivas, sabe, condicionamentos mentais, que nós acabamos acreditando nisso. Agora eu vou acreditar que eu vou chegar em casa na boa, vou entrar, vou destrancar. Vai dar vontade? Vai. Mais uma, duas, três, quatro vezes mais uma hora vai diminuir. Isso vai parar. Aprenda a conversar com seus pensamentos repetitivos. Converse com eles. Como você conversa com qualquer pessoa. E diga, não faça mais isso. E ignore. Sabe aquela pessoa que te deixa paciência? Aquela vizinha que vocês têm aí? Você ignora, não quer mais conversar. Faz isso, põe aquela vizinha na tua cabeça e fala es essa é minha vizinha, não sou eu, eu não quero mais. Eu não, eu vou, eu vou ignorar. Acabou. Comece a fazer isso. Tá bom? Gente, quero convidar vocês, caso vocês queiram. Fazer um tratamento comigo, psicoterapeuta holística, trabalho com registro da memória celular, né? onde tem os pensamentos, onde a gente trabalha com os transtornos, uh, uh, começa a conversar né? com esses transtornos. Porque isso é um transtorno. O que é o um transtorno? Tudo aquilo que incomoda a gente, que transtorna, que faz a gente ter atitudes não coerentes. Não é? Você é uma pessoa coerente com você? Quando uma coisa está muito repetitiva, você não vive o presente. Você vive o passado no futuro. Mas o futuro é uma incerteza total é um medo muito grande. Então você procura segurar as informações repetitivas do que viver o medo de não conquistar no presente. Sacou? Então, registro a memória celular, eu canalizo o teu subconsciente. E quando eu canalizo, nós chegamos, eu, eu exponho o que, o que você tem, eu chego na, muito mais do que na, na causa, eu chego na origem do problema com você. Depois a tem a radiestesia que é algo fantástico, magnética imantada, a energia fria a vibracional curadora. Em breve eu vou fazer os as lives, falando do meu trabalho, de cada um deles. Vou começar a fazer uns posts rápidos no Rios, no, onde mais? No Cauê, lá? No TikTok. No TikTok. E vocês vão assistindo, tá bom, gente? Agradeço a presença de todos. O pessoal entra, sai, vai, volta, mas estão aí. Compartilhem. Vão lá no meu YouTube, Tá? Vão lá, acessem, toque o sininho, se inscrevam, façam comentários, eu respondo, façam comentários aí também. neve Neventon, grande Neventon, falei, eu entendi você com a Priscila, estamos aí para te oferecer o melhor. E vão acompanhando o nosso trabalho, compartilhando, vindo junto. Então, vão lá na minha página no YouTube, também oficial, Armin de Gourmandian. E o Instagram é Armin Oficial. Então, Instagram Armin Oficial. E obrigada Vonete, obrigada, amigados para vocês. Até a próxima quinta-feira, vamos ter uma live bem legal, tá? Para oferecer. Um tema bom. E um pouquinho mais cedo. Tudo que você falou me ajudou muito, ajudou muito. Gratidão. Gratidão a todos vocês. E o pêndulo não veio hoje? Veio sim, o pêndulo não sai daqui. Ó, oh, gente, eu vou demorar mais um pouquinho só, que eu vou pêndular para Regina. Regina, aparecida. Gente, vamos lá, vamos, vamos ver o que vai dar para Regina. Pensa no seu nome, Rê... <coughs> Regina, atual, vem a palavra atual. Vai puxando aqui para mim, Pri. Atual sincronicidade, atual sincronicidade com algum colega, algum colega. Ela tem alguma coisa a ver com ela, essa sincronicidade com algum atual colega? Para que eu continue? Ela, vamos ver o que ela quer com esse colega. De que forma? Vamos ver. <risos> vamos ver, vamos ver. Escola, então já tá fazendo algum curso, alguma coisa assim, ou tá aprendendo alguma coisa. Escola. E tá dando separação. Separação. Isso é você que deve saber, Regina, separação. Eu saí da escola... Ah, tá aí. Você saiu da escola, então eu vou fazer a leitura pra você. Você saiu da escola onde você trabalhava, foi a separação. Deu a separação, tá vendo? Porque a separação é da escola, ó, que ela saiu. E algum colega que ela tá procurando alguma coisa com ele ou com ela. Vamos continuar aqui só pra ver o que, é, o que vem mais. Sim, aqui está explicando o seguinte, que você teve talvez algum colega atual e que acabou te dando muita aflição por algum, algum motivo que você não se agradou. Que você tinha sincronizado, tem alguma sincronicidade com essa pessoa. Pode ser? Bom, a separação é a saída da escola, houve uma separação ver a escola, talvez procurando uma outra escola. O problema está nesse colega, né? Que talvez ela não esteja lembrando. Sim. Né? Uma pessoa próxima a ela. Uhum. Bom, Regina, vamos fazer o seguinte? Você responde depois a separação da escola. Ok. Aí ela está colocando Ok. Mas de colega nenhum você não ficou, como é que se diz, decepcionada, alguém que você confiava, que tinha uma, uma sincronicidade, porque essa separação, esse atual está falando da separação. E houve alguma, alguma sincronicidade de duas pessoas que procuraram te prejudicar, pode ser? Não sou de, de muitos amigos ou de me abrir. Então, é uma pessoa que conseguiu fazer algo, que tenha sincronicidade com outra e tentou te prejudicar? Pode ter sido isso, Regina? Talvez seja isso. Como você é uma pessoa que não é de fazer, muitos amigos. Então, você observa bem o que, o que pode ser. Depois você digita lá. Mas houve essa, essa cisão, essa separação. E às vezes alguém que você não lembra, mas pode fazer o um comentário posteriormente. Gente, um beijo grande para todos. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão!